Os estudantes invadiram uma parte da reserva da Mata da Amazônia, aqui na Unicamp, mostrando que eles não têm respeito às matas, aos índios. É ah, mentira! Tá gravando? do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas se juntaram em um ato artístico, fisiológico e biológico para entender o que está acontecendo com a ocupação, em é, apoio à ocupação da reitoria. Nós aqui danças e danças milenares, na verdade. Agora, ó, o hino do golfinho, pode... pode ali, Herácto. O golfinho mesmo descendo, você perdeu um pouco. Vocês vão fazer o golfinho de novo? Deixa eu perguntar. Aí ah, eles não estão respondendo. Você percebe que é um estado de transe mesmo. Que a cocaína e a maconhadão. É exatamente isso que estamos questionando os estudantes. Qual é a real necessidade da vivência? Vocês não essa necessidade. De quatro pessoas juntas em Vila é formação de quadrilha. Então o que seria a Vila do Bandejão em dia de feijoada? A formação de muitas quadrilhas é de se pensar, hein? Quatro pessoas em fileira é formação de quadrilha. Vocês estão aqui formando uma quadrilha? Realmente foi o que eu imaginei. Absurdo. Aqui uma coletiva exclusiva, os estudantes todos sentadinhos, de perna de índio, como se fossem crianças inocentes. Mas isso é uma mentira, isso é uma mentira. Todos sabem que isso não é verdade. A Globo, inclusive, está aqui para mostrar a realidade desse povo. A gente não para nunca, a gente não para seguindo aqui a PM, seguindo a PM que está fazendo um favor para a sociedade e ninguém percebe isso, como esses estudantes podem ser contra pessoas tão maravilhosas contra a PM. Não é verdade, Cabo? Tem pau o que os estudantes estão fazendo agora. Os estudantes estão se I'm so glad you're Ah é, tá filmando o que é aqui? Não Pedro. gostou, que é o okay, que, hein? Aí, tá querendo de alguma de coisa aqui? Quer briga, assim que é briga, cara! Você quer briga! Gente, isso a quer torturar vocês. Isso quer espancar a bateria, vocês. Você tem maconha aí? Não tem? Pode falar. Você tem. Não tem? A democracia não existe. Vai embora. Filma daqui. Sai daqui. Sai daqui. E é com isso que eu termino. Esse Jornal da Tarde. Com essa energia contagiante. Um grudadinho no outro. Andando sempre preso, juntinho. Vem com a gente, PM Vem dar amor pra gente Um beijo, boa tarde